Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Hoje nós começamos o módulo 4, que vai abordar a questão da organização do Poder Judiciário e dentro do módulo 4, então, a gente inicia a unidade 1 falando a respeito dessa questão, justamente envolvendo o Poder Judiciário Estadual e o Poder Judiciário Federal. Bom, o Poder Judiciário, ele está disciplinado lá nos artigos 92 a 126 da Constituição Federal de 1988, e ele é justamente o órgão responsável pela prestação jurisdicional, visando o quê? Justamente solucionar as controvérsias né, que são trazidas a juízo e proteger tanto os direitos individuais quanto os direitos coletivos quando esse Judiciário, então, ele é provocado. Com relação à justiça eh, federal comum, né, a gente tem eh, como ponto a sua previsão lá no artigo 106, que vai trazer como órgãos né, justamente os tribunais regionais federais e os juízes federais, compreendendo a primeira instância os juízes federais e os juízes federais substitutos e a segunda instância os tribunais regionais federais onde atuam chamados desembargadores federais. Em caso de haver recurso da decisão proferida em primeira instância, a causa, então, ela é apreciada pelos tribunais regionais federais. Por quê? Porque a sala começa em primeira instância com o juiz e, em caso de recurso, então, vai para uma segunda, né, que aí são os tribunais. No campo da União, o Poder Judiciário ele conta com as seguintes unidades. A Justiça Federal comum, com juízes federais, juízes federais substitutos e tribunais regionais federais, incluindo juizados especiais federais também e a justiça especializada, sendo que a justiça especializada ela é composta pela justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar, que serão tratados na unidade 2. No que se refere aos tribunais regionais federais, é interessante falar justamente que esses tribunais regionais federais, eles compõem-se de no mínimo sete magistrados que são recrutados, quando possível, na respectiva região e são nomeados pelo presidente da república, sendo que um quinto, né, dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros, né, tanto do Ministério Público Federal com mais de 10 anos, também podem, né, eh, se tornar juízes dentro desses tribunais regionais federais. Então, há essa possibilidade também, bem como os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de 35 anos de exercício, né, ah, observando-se então aí dois pontos importantes, a antiguidade e o merecimento de forma alternada. Então, ah, primeiro se vai se olhar a antiguidade do indivíduo, e aí ele vai para o tribunal, ou e numa próxima vai-se olhar quem é que merece, então, ir para o tribunal. A Justiça Federal ela tem competência para julgar causas em que a União, né as entidades alcárquicas ou empresas públicas federais sejam interessadas na condição de autoras, ou na condição de rés, ou também na condição de assistentes ou oponentes. Então, tem que envolver o quê? A União entidades autárquicas, empresas públicas federais e as causas que envolvem estados estrangeiros também ou tratados internacionais, crimes políticos ou aqueles praticados contra bens, serviços ou interesses da União então sempre vai estar envolvendo o que? A União, viu que envolveu a União, competência da justiça federal envolveu o estado estrangeiro, competência da justiça federal tratados internacionais, autarquias empresas públicas federais, também a Justiça Federal. Tá? Então, lembrou-se, né, lembrando-se sempre sobre o quê? União, tá? A União. É, coloquei para vocês aqui também, né, que os crimes contra a organização do trabalho, a disputa sobre os direitos indígenas, entre outros, previstos lá no artigo 109 da Constituição Federal, também são competências da Justiça Federal, e eu peço uma atenção especial aqui para vocês no que tange às comarcas onde não houver vara federal. Por quê? Porque existem comarcas que são maiores e comarcas que são menores. Nas maiores, vai existir a Justiça Federal e as varas federais. Porém, naquelas menores, não vai existir essa vara federal. Então, nessa situação... Os juízes estaduais eles são competentes para processar e para julgar processos que seriam a priori de competência da vara federal. No que tange a justiça estadual, na seara dos 26 estados né, da federação, mais o DF, a organização da justiça é, estadual ela inclui também os juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais. E a Justiça Estadual ela é responsável por julgar matérias que não sejam de competência dos demais segmentos do judiciário. Então, não foi da Justiça Federal comum nem da Justiça Federal Especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar, vai ser então da Justiça Estadual. Então, em virtude disso, diz que a competência da Justiça Estadual ela é residual. Por isso é que ela engloba o maior número de volumes de processos judiciais dentro do nosso país. E a justiça estadual ela é estruturada também em duas instâncias ou graus de jurisdição. O primeiro é composto pelos juízes de direito estaduais e o segundo é representado pelos tribunais de justiça. Nele, os magistrados são desembargadores, que têm entre as principais atribuições o julgamento de demandas de competência originária e de recursos interpostos, Contra decisões proferidas no primeiro grau. Então, ele vai julgar todas as causas que não são de competência da Justiça Federal, via de regra, exceto no caso, né, onde não exista a vara federal, e também que não sejam de competência da Justiça Especializada, tá? Então, por isso que eu comentei com vocês. A Justiça Estadual vai ter o maior número, né, de processos, né, ações à área de família, é, crimes comuns, crimes de execuções fiscais dos estados e municípios, ações cíveis, né, então é aquele ramo que a gente sempre fala, né, que é um pouquinho mais moroso, né, por quê? Porque tem uma grande quantidade de demandas. E como instância superior, ele vai ter o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vai atuar então como intérprete da legislação em recursos provenientes tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual. É, aqui também a gente vai encontrar os chamados juizados especiais, que foram criados pela Lei 9.099, de 1995, e fala que os juizados especiais civis e criminais, eles são órgãos da justiça ordinária. E eles são criados por quem? Pela União, né, no Distrito Federal, nos territórios, e pelos estados, justamente para quê? Para conciliação, para processo, para julgamento, para execução das causas que sejam da sua competência. Então, o processo ele pode né, orientar-se pelos critérios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. E isso tendo em vista né, que são processos de menor complexidade e cujo valor não vai exceder a 40 vezes o salário mínimo. Então, por isso que fala o quê? Justamente em juizados especiais. Então, muitos procuram juizados especiais justamente pelo quê? Pelo valor... Da, da causa, ou seja, não vai aceder a 40 salários mínimos Pela menor complexidade e por essas outras questões Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual E a rapidez, a celeridade Então é muito mais rápido do que procurar né, é, a justiça comum E demorar ali muito mais tempo né? Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos né, O processo ali de tramitação então, os juizados especiais, eles têm competência para quê? Para conciliação, para o processamento, julgamento, execução das causas cíveis de menor complexidade, por exemplo, é, que não exceda esses 40 salários mínimos, né? também tem competência para tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, né? que são as contravenções penais, como, por exemplo, a questão do jogo do bicho, e crimes para os quais a lei defina pena máxima não superior Há dois anos. Então, entra aqui o que a gente tinha que trabalhar a respeito da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.